Perme, me, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você falar me poupe. Me poupe. Sabe quando você fala me poupe? Então ela é usada com essa ideia. A aplicação numa frase. Hey, I'm not a businessman. Spare me the details.